Beleza, hoje eu recebi uma visita inesperada e maluca O bárbaro do Clash chegou aqui diretamente dos anos 80 Eu não entendi nada, mas ele deixou uma caixa gigante Disse que tem presentes pra vocês e algumas surpresas A gente vai descobrir juntos, agora, aqui no canal Bruno Clash É rapaziada, é verdade, ó, chegamos aqui com essa caixa gigantesca Recebi o Bárbaro hoje ele deixou esta carta pra mim A gente vai descobrir o que tem nessa caixa daqui a pouco Mas olha que legal essa carta que eu recebi do Bárbaro 40 anos de Clash? Que loucura é essa? Clashversary E aí tem uma mensagem pra mim, vamos dar uma olhada aqui O que ele diz, ó Bruno... Oi Bruno Clash, espero que você esteja bem Isso pode parecer estranho, mas descobrimos essa caixa em um canto escuro da nossa sala De correspondência enquanto procurávamos decorações para o grande aniversário do Clash Olha que legal, hein? está endereçado a você, mas não sabemos como chegou aqui, quem enviou e quantos anos tem. Que loucura, que doideira é essa? Bom, com base no seu peso e no seu tamanho, é pesada, realmente é grande, vou mostrar pra vocês. Só podemos supor que está cheio de coisas boas e velhas, eu não entendi, coisas velhas e boas, boas e velhas, que doideira. Vamos ver, né? De qualquer forma, achamos que você iria querer, então espero que tenha chegado inteiro. Acho que sim, vamos ver, vamos abrir, né? De seus amigos da Supercell, atenciosamente. É isso, ó, recebi diretamente da Supercell, aqui ó. Seus amigos na Supercell. Então, estava lá num canto na sala de correspondência da Supercell, endereçado a mim. Que loucura é essa, rapaziada? Bom, vamos dar uma olhada. Vou, ó, vou mostrar o tamanho dessa caixa pra vocês, mano. Eu tive que colocar numa cadeira extra aqui que eu tenho. Ó. Olha o tamanho dessa caixa, mano. Não cabe na câmera. Ó. Olha que loucura, mano. Você tá louco? E eu já até passei aqui, já abri ela aqui, ó. E dentro dela vem uma outra caixa. Eu vou abrindo com vocês, rapaziada. Ó, Tem uma outra caixa... Mas é legal, um detalhe, porque, ó, olha, já vem uma coisa aqui, hein, já vem um moletom brabo aqui. Vem uns selos antigos da Finlândia com a cara do Bárbaro meio diferente, ó. Olha que legal, vou tentar ver se eu consigo botar mais perto aí de vocês. Ai, meu Deus, olha que louco, olha que louco. Top, né? Nossa, a caixa é pesada mesmo, hein, o Bárbaro não mentiu não, cara. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, eu já vi que tem, já vi que tem uma coisa muito interessante aqui, hein. Uau, mano, olha isso daqui, rapaziada Olha que top, hein, que eu recebi Olha, um moletom da Champion Em homenagem ao Clash Os bárbaros ali, ó, muito louco, hein, muito louco, muito bonito Meu Deus do céu, mano, top demais, hein Muito legal, detalhes brabíssimos, mano Muito legal, muito obrigado aí, a Supercell que enviou pra gente aí Muito top, esse é um primeiro presente, que tem aqui, tem mais tem mais, mano, meu Deus do céu, olha que loucura, hein, olha que doideira, mano, mais um, e olha esse Champion com, as, com o Clash, né, esse é de moletom, ó, esse é um moletomzão com, com toca, né, também os detalhes da Champion, tudo, todos os detalhes Mas é claro que o que importa é esse aqui, ó. olha o Clash, assim, o, as flechas, né, do Clash, muito top, né, mano Moletom brabo, mano, moletom brabo demais, mano, meu Deus do céu mas o que tem nessa caixa? Vamos ver. Vamos, vou, vou tirar daqui, eu vou tirar daqui, rapaziada. Vamos tirar daqui. Olha, pronto. veio uma caixa um pouco menor. Vamos ver se vai dar bom agora. Essa aqui a gente joga pro lado. E essa aqui a gente vai abrir, ó. Tá aqui, ó. Fin, Turco, Finlândia, Finlândia. Olha, um monte de coisa da Finlândia, carimbos e tal. E os selos, né, que a gente falou aqui do lado. Selos do, do Clash. Vamos abrir, vamos abrir aqui, rapaziada. Juntos com vocês. Vamos abrir... Uh, meu amigo Que doideira é essa? Veio um negócio aqui, mano Clash, ó Manual de operação Clash Tem um fliperama Que loucura, né? Tem uns códigos aqui, mano Olha isso aqui Overview, gameplay, tem uns códigos ali, hein? Olha Bom, a gente vai descobrir depois tudo isso daí, rapaziada Que doideira, né? Que doideira Vamos ver, vamos ver. Tem isso aqui já veio com a gente também. Daqui a pouco a gente tenta descobrir. Nossa, esse daqui é brabo. Esse daqui é brabo. Dá uma olhada neste moletom, mano. Tá até com uns negócios aqui, ó. Mas olha este moletom, mano. Brabíssimo, brabíssimo. Novamente da Champion, né? Nossa, parceria braba da Champion... Com o Cle... Nossa, lindo demais, olha isso aqui, mano Olha que detalhe maravilhoso, mano Meu Deus do céu Brabo, né, brabo E tá aqui, ó Selo da autenticidade, da, da champion Muito bom Top demais Vamos ver o que tem mais aqui, mano, tô ansioso Nossa, mano, tem mais coisa Que loucura, mano, olha isso aqui Meu Deus Nossa, isso aqui é brabo, hein Essa aqui é braba uma camiseta do Clash Olha Tem ali, ó, pra vocês verem Champion O logo de autenticidade Da Champion Brabo demais você é louco que esse logo, que top Mano, que incrível, mano, que incrível Vamos ver, vamos ver o que tem mais aqui Nossa, tem umas, umas coisas aqui, mano, muito louco Vamos ver, vamos... nossa, tem muita coisa aqui doida tem uns negócios malucos. O que é isso aqui? É uma espada? Isso aqui tem uma espada. Não, mas espera aí. Tem uns negócios aqui antes, ó. Olha isso aqui. Parece pacotes de figurinhas. Cinco novos cards do Clash. Mano, a gente vai abrir juntos isso aqui, hein, rapaziada. Será que tem mais coisa aqui escondida? Eu descobri que tem aqui uma espada, mano. Ah, Tem uma espada braba aqui. Meu amigo. Deve ter um monte de coisa aqui perdida, né? Nossa, tem mais! Olha lá que loucura! Tem muito mais! Que doideira, mano! Tem mais é, coisas de... Opa, deixa eu deixar a espadinha aqui. De cards, ó. Tem mais cards aqui, mano. Muito top. Vários cardzinhas. Galera, que incrível, hein? Que incrível. Ó, tem quatro coisas de cards aqui. E a gente tem agora essa espada. Vamos ver o que tem é aqui, ó. Tá bem estranho, Tá balançando. Mas, ó, a espada do bárbaro, mano. Ah, <risos> moleque, ó. Ha! Ué, mas tá balançando. O que tem aqui dentro? Tem alguma coisa... Uau, o que que é isso aqui? Segredos. Segredos. Segredos secretíssimos. Vamos ver, vamos ver o que é isso aqui, cara. O que que é isso aqui? Meu Deus do céu. Olha isso daqui. Olha esse pôster do Clash, gigante, é maior que eu, mano. É maior do que eu, ó, o tamanho do pôster do Clash. Meu Deus, esse é grande, hein? The Smash Arcade. Brabo demais? Que louco, né? Que louco. Caiu. Mas já peguei aqui, ó. Rapaziada, que doideira, né? Muito top esse, esse pôster. Vou ter que fazer um, um quadro com ele, hein? Tem, agora eu tenho a espada do, do Bárbaro, o pôster, as cartas, os cards, alguns moletons muito tops e tem duas surpresas pra vocês, rapaziada. Vamos, então, vamos jogar aqui, vamos ver como vai ser isso aqui, cara. Tô meio um maluco. Que doideira é essa? Olha isso. Ô, isso, eita Tomara a espada, né, Bárbaro? O Bárbaro sem espada, mano. Como é que seria o Bárbaro sem espada? mano? Meu mano, deixa eu ver o A ah, Tem 3 levels, olha lá, acabei de ver aqui. Ah, ei, ei, ei. Ah, matei o mano, peguei também ali, ó. Tem loucura aí, mano, onde hum. <risos> De novo. I'm Aqui é doideira, hein? Aqui é doideira, hein? Vamos lá! Ai. Ah, não! Nossa! Ah, não. Eita, voltei! Ah, não! Eu deixei todo mundo fora! Ah, não pode! Ah, Peguei espada! Peguei espada, eu passei de fase, então? Eita, será que a gente vai zerar? Que doideira, mano! Ó, oh, mas não acabou, não ficou por aí Dá uma olhada No que tem de surpresa para vocês, se liga só É, meus amigos, ó oh, É o seguinte, meus manos, é o seguinte, hein O pessoal da Supercell Falou para mim que eu tenho Como fazer alguns sorteios para vocês E vocês ganharem também As camisetas Os moletons Os cards do Clash Dá para vocês ganharem tudo isso daqui e por isso, eu fiz sorteios lá no meu Twitter, no meu Instagram e na minha Twitch. Os links estão aqui embaixo na descrição e você vai poder concorrer lá nestes locais. Ó, tô abrindo o primeiro card aqui, ó. Vamos ver o que acontece, o que a gente ganha aqui, ó. Ganhei o Slobbarian. Slob Bayern tá aqui, ó. É bem diferentão, né? Ganhei o Woomy Valkyrie. Woomy? Não, Woomy Valkyrie. Archer Departure Nossa, uma arqueira maluca Que isso, gente? Intelligiant Intelli É um inteligente gigante Tá ligado? E tem também o Pig Backrider, ah, não gostei O porquinho montando no corredor Olha que doida, olha que doideira Ah, moleque Esse é só um dos outros dos cards que eu tenho também Se você quiser, a gente abre todos eles Aqui pra vocês verem O que, que eu consegui ganhar aí nos cards, tá bom? Mas olha, então tá aí, os links estão aqui na descrição, participem dos sorteios, quem sabe você não é um dos vencedores dos moletons, da camiseta, dos cards também, que você pode ganhar também, muito legal, do Clash. E olha que legal, tem coisas, tem partes atrás, então quem sabe não monta uma outra imagem, qual será a imagem, hein? Vamos ver, vamos ver se a gente acha alguma, né? Que da hora, mano, que da hora. Então é isso, rapaziada, não esqueçam, links na descrição, participem dos sorteios. E boa sorte pra todo mundo. Tamo junto e voltamos logo mais. Que loucura é essa de aniversário de 40 anos. É isso, tamo junto, um abraço, é nóis. Falhou, volta a qualquer momento. Foi.